Fala galerinha do Youtube, beleza? Salve, salve aqui quem fala é o Gustavo E hoje eu vou estar mostrando para vocês como se baixa Deysi Standalone Piratão versão 047 funcional Porque tem muita gente falando que tá bugando versão 047, mas não tá nada, tá de boa Primeiramente vocês vão vir no site da PlaydeysiHM.tk Tá na descrição do vídeo Vai vir Downloads Deysi versão 46, DZ 46, então clique em download desistir 46.1, 47 que vai ser o patch download e o itlister, beleza, quando vocês acabarem de baixar, vocês vão criar uma nova pasta, que a minha já está feita aqui, vou fazer de novo, uma nova pasta, vai extrair tudo que você baixou para essa pasta, na e, quando você for extrair o patch vai aparecer para você substituir, você substitua, para você ter a versão 047 funcional é, você vai jogar a versão 047 blá, blá, blá, blá. Tá, beleza Quando vocês acabaram de fazer tudo de Extrair tudo Vocês vão dar um clique aqui Com o botão direito Propriedades Compatibilidade e executa como ADM Sempre, mesma coisa que eu utilizo Propriedades Compatibilidade Executar como ADM e ok Beleza Aí galera, agora vocês vão vir é, vai abrir o seu desi Seu desi aqui ó, Aqui você abrir aqui Como já tá aberto aqui vou abrir aqui Vocês vão gravando né, esse nome que tá, ele tá aqui ó o meu tá indo red porque no outro nem dá pra ver O meu tá é, c.ed de novo Aí Vocês vão abrir o O hitlister Com a dm Botar o um nome que estava lá no meu caso seria esse ponto e Dinamo, beleza. Resumo em generativo e, e forte. Não fazer isso porque eu já fiz o meu galera. Em si não der, tava aqui versão 9 vocês vão vocês vêm aqui no meu skype que vai estar tá na descrição também e me pede que eu, pa, eu vou passar para vocês a nova versão porque não sei se esse site está atualizado Ai, saí do negócio aqui cadê minha pasta tá aqui beleza então é galerinha esse foi o meu vídeo de desir, é rapidinho não tem dúvida nenhuma caso este meu skype já falei isso vai estar na descrição e tem meu outro vídeo que vai estar na descrição também de como tirar a grama de standalone Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se inscreva no meu canal. E valeu.